se ver o vídeo aí a pessoa já vai ter uma noção o papel aí eu estou deixando o aparelho quarto para identificar diamante não é o aparelho ele tem que ficar mais em, na posição certa pro diamante então, a pessoa que for ver o vídeo vê o vídeo inteiro para poder entender porque senão não vai entender porque é, para explicar sobre ele o vídeo vai ficar longo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 Quer dizer que ele identificou, mas ele está na posição do 3. Agora, nós vamos ao ruim. O ruim, ele deve chegar aos 7, 8. Mas ele é 9. Peraí, vamos ver se ele vai aqui. Ó. Olha lá. Ó. Ele chegou aos 9. <cười> O Rubin se eu deixar ele no 4, ele vai quase chegar diamante, ver? Então vamos só para fazer para ter a ideia certa aí para o pessoal ver certinho. Olha lá, Olha lá ele chegou os 9. Ele é 9, ele é ruim. A safira é a mesma coisa. A safira também ela vai chegar aos 9. Olha lá, ela é um pouco mais demorada, sobe lento, chegou aos 9.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 não é, é um negócio, agora vamos testar isso aqui no, no zero, não vai, isso aqui é um quarto portanto, por ele no um, ele não vai, ele vai subir do um, dois pontinhos, agora se eu subir por três, ele vai chegar onde ele precisa, ele chegou no seu seis, seis, seis e meio que é a escala de morto dele. Então é muito interessante Então vocês veem que Você vai testar Diamante, você deixa no 1 um, Ou deixa no 0 Você vai testar um, outro, Uma outra pedra Você vai testar outra, Vamos supor você vai testar um quartzo Você deixa no 3 Você vai testar uma, um topázio Você deixa no 2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 que é para a pessoa ver que não precisa ter nenhuma lâmpada acesa, não? Vou tentar abaixar ainda. Não baixei. Só que ele escapou. Vou cortar de novo. Olha lá, só revei nele. Mesmo assim, ele escapou, mas a gente identificou rapidinho. As luzes sobem rápidas. Vamos parar lá em cima rapidinho.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 Se eu pôr aqui no 4, eu vou identificar um topázio Se eu pôr no 4 para o topázio Vai dar diamante Olha ah, já deu diamante, só que a luz não subiu Aí que o pessoal precisa prestar atenção ó. A luz, eles, Além dele subir devagar Tá Olha lá, tá vendo? Ele sobe devagar e ele sobe só até que o 10. Ele, só, ele não preenche tudo até em cima. E a safira, é a mesma coisa. Olha lá, mas tá no 4. Eu vejo muita gente identificando diamante aí. Que achou diamante? Que identificou com o Selecto 2? Mas identificou no 4. Então quer que é quartzo Passa. Principalmente Topaz. Topaz passa completo. Olha. Então nós vamos pegar agora uma safira. Olha lá, diamante.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 coloque aqui ó lá. ele chegou aos seis e meio Ele chegou seis e meio porque ele é um quarto ele tá dentro da escala dele seis e meio e o Rubinho também é uma coisa rubim vai chegar o rubim ele vai chegar na na, na, na medida dele Escapou. Escapou uma vez, você já. Olha lá, o Rubinho já chegou. Ele já vai chegar lá. Chegou nos nove. Ele pulou, nos nove. Porque ele é um Rubinho. Ele é um Rubinho. E.